Olá, pessoal! É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, e hoje o tema é um dos mais pedidos aqui do canal. Nós vamos falar sobre os Espectros do Anel, os Nazgûl. E olha só o tanto de gente que pediu para nós falarmos deles! O Rafael Oliveira, Daniel Maia, Wanda Firmino, Camila Moura, Adjailson Santos. Quanto ao Rei dos Bruxos de Ânima, nós até vamos falar dele um pouco aqui no vídeo mas ele vai ganhar um vídeo só para ele, até porque tem material suficiente. Nasgo é uma palavra da língua negra de Mordor que serve tanto para o singular quanto para o plural. O seu significado é Espectros do Anel, um termo que designa os maiores cegos de Sauron na Terceira Era, aqueles da raça humana que foram escravizados pelo Senhor do Escuro. Havia também um termo élfico para eles, Ulaíri. Para entender melhor sobre os Nove, eu recomendo que vocês assistam o TT número 50, que é sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Veja o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Basicamente, o plano de Sauron de dominar os elfos com Anéis de Poder falhou, pois eles descobriram que ele queria, na verdade, escravizá-los. Tirando os três, que foram feitos por Celebrimbor por último e em segredo, e sem que Sauron os tivesse tocado, os outros foram entregues aos Anões e os Homens. Os anões se mostraram incorruptíveis por esse modo, o que só aumentou o ódio de Sauron por eles. Já os homens se mostraram os mais fáceis de dominar. Os três, os mais bonitos de todos, foram escondidos dele pelos reis-elfos, e suas mãos nunca os tocaram ou macularam. Sete os senhores anões possuíam, mas ele recuperou três, e os outros foram consumidos pelos dragões. Nove ele deu a homens mortais orgulhosos e poderosos, e desse modo os seduziu. Há muito tempo caíram sob o domínio do Um, e se tornaram espectros do Anel, sombras sob sua grande sombra, seus mais terríveis seguidores. Faz muitos anos que os Nove foram levados para longe. Mas quem sabe, conforme as sombras cresçam novamente, estes também podem retornar. Mas deixa para lá. Não devemos falar dessas coisas nem no Amanhã do Condado. Revelou-se mais fácil atrair os homens para a armadilha. Os que usaram os Nove Anéis tornaram-se poderosos no seu tempo. Reis, feiticeiros e guerreiros do passado remoto. Conquistaram glória e enorme fortuna, mas elas acabaram sendo sua desgraça. Ao que parecia, eles tinham vida eterna, mas a vida se tornou insuportável para eles. Podiam caminhar, se quisessem, sem serem vistos por nenhum olhar neste mundo sob o Sol, e podiam enxergar coisas em mundos invisíveis para os mortais mas com enorme frequência viam apenas os Espectros e ilusões de Sauron. E um a um, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a sua força inata e a bondade ou a maldade de suas vontades no início, eles caíam sob a escravidão do Anel que portavam, e sob o domínio do Um, que era o de Sauron, e se tornavam invisíveis para sempre, menos para ele, que usava o Anel Governante e passava para o Reino das Sombras. Os Nazgûl eram eles, os Espectros do Anel, os mais terríveis servos do inimigo, a escuridão ia com eles, e seus gritos eram dados com a Voz da Morte. Os Anéis de Poder foram dados aos Homens depois de 1600 da Segunda Era. Os Espectros do Anel apareceram pela primeira vez no ano de 2251 da Segunda Era. Quando Sauron é derrubado por Elendil e Gil-galad, os Espectros entram nas sombras. Eles só reapareceriam em 1300 da Terceira Era. Já depois que a sombra começara a crescer em Dol uldur e os seres malignos haviam começado a se multiplicar e os orques se proliferavam nas montanhas. Mas então quem seriam esses homens que receberam os Nove Anéis? Agora, ele descobriu que os Reis de Númenor haviam aumentado seu poder e esplendor, e os odiava ainda mais. Também temia que invadissem seu território e lhe tirassem o domínio do leste. No entanto, por muito tempo, não ousou desafiar os senhores do mar e se retirou do litoral. Sauro, porém, sempre fora astuto. E o que se diz é que, entre aqueles que ele apanhou na armadilha dos Nove Anéis, três eram grandes senhores de raça Númenoriana. E quando surgiram os Ulaire, que eram os Espectros do Anel, seus servos, e o poder de seu terror e domínio sobre os homens atingiram enormes proporções, ele começou a atacar os locais fortificados dos Númenóreanos à beira-mar. Descobrimos então que três dos nove eram Númenóreanos. Eles podem ser considerados então Númenóreanos Negros. Mas o que seriam esses Númenóreanos Negros? Suas origens remontam ao período em que os Númenóreanos se dividiram. Havia aqueles que permaneciam sob o jugo dos Vala e suas proibições, e havia os rebeldes, aqueles que passaram a ter medo da dádiva dos homens, a morte. Eles cada vez mais buscavam uma forma de alongar suas vidas ou de escapar da morte. Eles são os numenorianos negros, que eram conquistadores e exploradores e se submeteram ao poder de Sauron. O principal local de permanência dos numenorianos negros foi em Umbar, ao sul de Gondor, embora eles também tenham ido bem mais ao sul. Neste local, mesmo após a queda de Sauron na Batalha da Última Aliança e com a diminuição dos Númenóreanos Negros, ainda permaneceu uma estirpe desse povo entre os Governantes, que se ergueram novamente quando Sauron os conclamou durante a Guerra do Anel. O segundo em comando dos Nazgûl, que só estava atrás do Rei dos Bruxos de Angmar, era Camul, a Sombra do Leste. Portanto, quando Asgiliath foi tomada e a ponte foi destruída, Sauron deteve o ataque e ordenou aos Nazgûl que iniciassem a busca do Anel. Mas Sauron não subestimava os poderes e a vigilância dos Sábios, e mandou que os Nazgûl agissem com o máximo sigilo possível. Naquela época, o Líder dos Espectros do Anel habitava em Minas Morgul, com seis companheiros, enquanto seu segundo, Camul, a Sombra do Leste, habitava em Dol Guldur como Lugar-tenente de Sauron, com mais um como seu mensageiro. Ficamos sabendo, portanto, que dos nove, três eram Númenóreanos e um era dos Homens do Leste. Camulo era também chamado de Oriental Negro. Não é falada a origem dos outros cinco. E qual seria a grande função dos nove? É dito que eles se tornaram, poderosos em seus dias, reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. Isso significa que eles gozavam de enorme prestígio assumindo essas posições, o que significa que, junto deles, deveria haver diversos súditos, no caso dos reis, seguidores, no caso dos feiticeiros, e companheiros de batalhas, no caso dos guerreiros. Só aí, Sauron já conseguia alcançar uma parte do seu objetivo, que era de dominar os povos livres. Lembrando da citação que eu coloquei antes aqui, quando surgiram os Espectros do Anel, o poder do terror de Sauron e domínio sobre os homens atingiram enormes proporções. Na Terceira Era, o líder dos Nazgûl, o Rei dos Bruxos, criou o Reino de Angmar para desafiar os Dúnedain, e houve luta por séculos. Sobre isso iremos falar no vídeo próprio em breve. O importante de falar aqui é que após a sua derrota, o Rei dos Bruxos e os outros Espectros do Anel eles foram para Mordor para preparar o local para o retorno de Sauron. Em 2000 da Terceira Era, após um cerco de dois anos, eles tomaram a cidade de Minas Ithil, a Torre da Lua, e ela passou a se chamar Minas Morgul, Torre da Feitiçaria, vindo a ser a fortaleza dos Nazgûl. De lá, eles reconstruíram os exércitos de Mordor e tiveram o domínio do Palantir. De fato, quando o necromante Saur foi expulso de Guldur ele se dirigiu a modo e se declarou abertamente, ocasião em que ele mandou três dos nove para Dol para guarnecer a fortaleza. Já em 3017, os Cavaleiros Negros foram enviados para buscar um anel que estava com um certo bolseiro do Condado. Como vocês sabem, os Nazgûl não têm corpos visíveis no mundo material, e nem sempre eles usavam aqueles mantos e capuzes pretos. Mas, para procurar o tal Condado, eles vestiram as capas e cavalgaram suas motarias negras, pois eles tinham que encontrar o lugar e, algumas vezes, perguntar para as pessoas as direções. É possível que um deles tenha ido à própria Erebor, a Montanha Solitária, para saber de informações. Alguns acreditam que quem foi lá foi o Língua de Sauron, mas a maioria dos leitores e estudiosos crê que foi mesmo um dos nove.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 Percebam então que Sauron resolveu que só os Nazgûr iriam fazer a busca pelo um Anel, pois eles só faziam a vontade de seu mestre. Perceberam no final da citação que ele fala que Sauron detinha os anéis dos Nazgûr. Então ele dá a entender que os Nazgûr não estavam utilizando os seus anéis respectivos no, no dedo, e os seus anéis estavam sob a posse de Sauron. Só que como eles já estavam é, na forma de espectros há tanto tempo,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 É era onde aumentou a vazão do rio e Gandalf deu a forma de cavalos à água, matando as montarias dos Espectros e levando os servos de Sauron embora. Quando reapareceram adiante, vieram em montarias aladas. Vamos falar aqui mais à frente sobre essas montarias. O Rei dos Bruxos foi morto na Batalha dos Campos de Pelennor, e vamos falar sobre isso no vídeo dele. Os Outros lutaram contra os Capitães do Oeste em frente ao Portão Negro até que foram em desespero a Orodruin quando Frodo colocou o Anel no dedo. Muita gente se pergunta se após a destruição do Anel e da Queda de Sauron, os Nazgûl realmente morreram. Temos que lembrar que eles, na condição de Espectros, não tinham mais corpos, e era Sauron quem lhes dava condições de, digamos assim, atuarem no plano físico. E era assim que eles conseguiam portar armas e vestir aqueles mantos negros e capuzes. Tanto é que, na passagem dos Vals do Brune, quando eles são levados pela Correnteza, eles foram desnudados. Mas desnudados não quer dizer que eles ficaram nus, sem os mantos, e sim que eles voltaram à forma estrita de espíritos. Eles tinham então que retornar para Sauron para que ele lhes desse condições novamente. Então, após a destruição do Um Anel, se o próprio Sauron morreu e foi reduzido à condição de um mero espírito sem capacidade de praticar qualquer malefício ou de se reconstruir, é de se entender que também ele não pôde mais reconstruir os espectros que ficaram como espíritos e quem sabe eles seguiram o destino dos espíritos dos homens. Apenas para corroborar o que foi dito, há um trechinho em The Peoples of Middle-earth que é o volume 12 do The History of Earth, onde ele fala de Aragorn, e ele diz o seguinte, que após a derrota de Sauron, a destruição de Mordor e a dissolução dos Espectros do Anel. Agora que já vimos quem eram os Nazgûl, quais as suas funções e um breve histórico deles, vamos ver algumas de suas características. Pois os cavalos negros podem ver, e os cavaleiros podem usar homens e outras criaturas como espiões, como vimos lá em Bri. Eles próprios não conseguem enxergar o mundo da luz como nós, mas nossas formas lançam sombras em suas mentes, que apenas o sol do meio-dia pode destruir. E no escuro eles percebem muitos sinais e formas que ficam escondidos de nós. Nessas ocasiões é que devemos receá-los mais. E a qualquer hora sentem o cheiro do sangue de criaturas vivas, desejando-o e odiando-o. Sentidos também, existem outros além da visão e do olfato. Podemos sentir a presença deles. Preocupa nossos corações desde que chegamos aqui, e antes que os víssemos. Eles sentem a nossa presença de forma mais aguda. Além disso, acrescentou ele, e nesse momento sua voz se reduziu a um sussurro. O Anel os atrai." Além da água, uma das fraquezas dos espectros do Anel era o fogo. Eles eram de longe os mais poderosos dentre seus servos, e os mais adequados para uma tal missão, pois estavam inteiramente escravizados por seus Nove Anéis, que ele mesmo detinha agora. Eram totalmente incapazes de agir contra sua vontade. E se um deles, mesmo seu capitão, o um Rei dos Bruxos, tivesse se apossado de Um Anel, ele o teria trazido de volta a seu mestre. Mas apresentavam desvantagens enquanto não começasse a guerra aberta para a qual Sauron ainda não estava preparado. Todos, exceto o Rei dos Bruxos, estavam sujeitos a se extraviar andando a sós durante o dia, e todos, mais uma vez à exceção do Rei dos Bruxos, temiam a água, e relutavam, salvo na mais extrema necessidade, em entrar nela ou atravessar correntezas, a não ser que uma ponte lhes garantisse fazê-lo a seco. Ademais, sua principal arma era o terror. Este era de fato maior quando estavam despidos e invisíveis e era também maior quando estavam todos juntos. — Então não há saída — disse Frodo, olhando à sua volta furioso. — Se sair daqui, serei visto e caçado. Se ficar, vou atraí-los para mim. Passo lado, colocou a mão no ombro dele. — Ainda há esperança — disse ele. — Você não está sozinho. Vamos considerar como um sinal esta lenha que está colocada aqui, pronta para uma fogueira. Aqui não há muito abrigo ou defesa, mas o fogo deverá servir como ambos. Sauron pode usar o fogo em seus desígnios maléficos, como pode usar todas as coisas, mas esses cavaleiros não apreciam muito o fogo, e temem os que se defendem com ele. O fogo é nosso amigo em lugares ermos. A forma física mesmo deles, como foi dito, era invisível aos olhos mortais. O máximo que se captava era pelo contorno adquirido pelas capas e mantos que eles vestiam, o armadura ou a cota de malha. A forma verdadeira só era visível para aqueles que conseguiam perceber o mundo etéreo, como Frodo ao colocar um anel no dedo. Fechou os olhos e lutou por uns minutos, mas a resistência se tornou insuportável, e finalmente tirou a corrente devagar e colocou o anel no dedo indicador da mão esquerda. Imediatamente, embora tudo continuasse como antes, escuro e sombrio, as figuras se tornaram terrivelmente claras. Frodo podia ver através de suas roupas pretas. Havia cinco figuras altas, duas em pé na saliência do valezinho, três avançando. Nos seus rostos brancos brilhavam olhos agudos e impiedosos. Sob as capas havia grandes túnicas cinzentas, sobre os cabelos cinzentos, elmos de prata, nas mãos magras, espadas de aço. Seus olhos caíram sobre ele e o penetraram enquanto corriam na sua direção. Desesperado, Frodo puxou sua espada, tendo a impressão de que dela emanava um brilho vermelho, como se estivesse em brasa. Duas das figuras pararam. A terceira era maior que as outras. O cabelo era longo e brilhante e sobre seu elmo estava uma coroa. Numa mão segurava uma longa espada e, na outra, uma faca. Tanto a faca quanto a mão que a segurava brilhavam com uma luz fraca. Ele pulou para a frente e avançou sobre Frodo. Eles tinham muitas armas, desde espadas longas a punhais, dardos venenosos e massas pesadas. E aqui cabe uma consideração sobre as lâminas de Mórbul. Estas eram armas terríveis encantadas com as feitiçarias escuras, e seus ferimentos causavam enorme mal aos homens. Se um espectro atingisse o coração de um homem com uma lâmina dessas, ele se tornaria escravizado e se tornaria um espectro menor. Caso uma lâmina de morgo fosse retirada de seu portador, ela se desfaria no ar, mas seu cabo continuaria contendo um pouco da magia negra que estivesse ali inscrita. Rapidamente, Passo Largo contou-lhe sobre o ataque ao acampamento no topo do vento e da faca mortal. Pegou o cabo que tinha guardado, estendendo-o ao elfo. Glorfindel tremeu ao pegá-lo, mas continuou observando-o com grande atenção. Há coisas maléficas escritas neste cabo, disse ele, apesar de seus olhos não poderem vê-las. Guarde-o Aragorn, até que cheguemos à casa de Elrond, mas tenha cuidado e toque-o o menos possível. Infelizmente, os ferimentos causados por esta faca estão além de meu poder de cura. Farei o que puder, mas o que acho mais necessário agora é partir sem descanso." Um outro poder imanente aos Espectros era o chamado Hálito Negro. A exata natureza desse poder é uma questão em aberto. Mas o fato é que ele causava não só um terror extremo em quem o recebia, mas também podia causar sérios danos físicos. Mary sentiu seu efeito em Bri quando saiu do pônei saltitante para passear e encontrou uma sombra no caminho, mas foi resgatado antes que sofresse piores consequências. Receio que seja isso disse Mary mas não tenho ideia do que falei. Tive um sonho feio, do qual não me recordo. Fiquei em frangalhos. Não sei o que aconteceu comigo. Eu sei, disse Passo Largo. O Hálito Negro. Faramir me chegou ao limiar da vida e da morte ao ser atingido por um dardo e sofrer os efeitos do Hálito Negro. Ele está quase morto, disse Aragorn voltando-se para Gandalf. Mas não é por causa do ferimento. Veja, está cicatrizando. Se Faramir tivesse sido golpeado por algum darno dos Nazgûl, como você pensou, teria morrido na mesma noite. Esse ferimento foi feito por alguma flecha dos Sulistas, suponho eu. Quem a retirou? Ela foi guardada? Eu a retirei, disse Imrahil, e estanquei o sangue, mas não guardei a flecha, pois tínhamos muito a fazer. Pelo que recordo, era um darno do tipo usado pelos Sulistas, mas achei que tinha vindo das sombras do alto, pois caso contrário não haveria como entender a doença e a febre, já que o ferimento não foi profundo nem mortal. Como, então, interpreta o fato? Cansaço, tristeza pela disposição do pai, um ferimento, e, acima de tudo, o hálito negro, disse Aragorn. Faramir é um homem de vontade firme, pois já chegara perto da Sombra antes mesmo de partir para a Batalha das Muralhas Externas. A escuridão deve ter se apossado lentamente dele, no momento em que lutava e se esforçava para proteger seu posto avançado. Ah, se eu pudesse ter chegado aqui mais cedo! Faramir foi curado pelo poder da Athelas, a Folha do Rei, e nenhum mestre das ervas das Casas de cura sabia como dar utilidade para Athelas, mas foi Aragorn que a utilizou para salvar a vida do irmão de Boromir. Quando o sopro negro desce e a sombra da morte cresce, e toda a luz se desfaz, vem Athelas, vem Athelas, vida dos que morrendo estão, que o Rei detém em sua mão. Armas comuns não podiam ferir os Espectros, e mesmo armas Númenóreanas eram destruídas quando os tocavam. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre o Rei dos Bruxos, mas havia armas antigas feitas pelos Dunedain que possuíam encantos que serviam para combater os Espectros. Eles instilavam terror nas outras criaturas apenas pela sua presença, e seus cavalos tinham que ser especialmente treinados para não fugirem em pânico. O Rei dos Bruxos de Angmar ele conseguia destruir objetos apenas com a sua voz. E isso ocorre quando ele quebra o punhal que Frodo havia pego das colinas dos túmulos e também quando ele enfraquece os portões de Minas Tirith. Mas afinal, o que seriam aquelas montarias aladas dos Nazgûl? A Grande Sombra desceu como uma nuvem, e para a surpresa de todos era uma criatura alada, se era um pássaro, então era maior que todos os outros pássaros, e era nu, sem penas ou plumas, e suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras, e seu corpo fedia. Talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo, cuja espécie, sobrevivendo em montanhas esquecidas e frias sob a lua, perdurara além de seus dias, e em ninhos hediondos criara esta última criatura extemporânea, voltada para o mal e o Senhor do Escuro a acolhera, alimentando-a com carnes nojentas até que crescesse, além da medida, de todos os seres voadores. Depois deu-a de presente a seu servidor, para que fosse sua montaria. A criatura veio descendo, descendo, e então, fechando as membranas que lhe cobriam os dedos, soltou um grito crocitante, e pousou sobre o corpo de Snowmana, enterrando nele as garras e abaixando o pescoço longo e nu. Na criatura estava montado um vulto, coberto com manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a coroa e a capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal, o Senhor dos Nazgûl. Assim eram criaturas provavelmente bem antigas e primitivas que haviam sido alimentadas pelo Senhor do Escuro. Não pretendi que a montaria do Rei Bruxo fosse o que agora é chamado de Pterodáctil. E frequentemente é desenhado, particularmente com menos evidências obscuras do que se encontra por trás de muitos monstros da nova e fascinante mitologia semi-científica do pré-histórico. Mas, obviamente, é a pterodatílica, e deve muito à nova mitologia. E sua descrição fornece até mesmo uma espécie de maneira na qual ela poderia ser uma última sobrevivente de eras geológicas mais antigas. Para encerrar, eu quero lembrar que nem todas as pessoas ficavam amedrontadas na presença dos espectros do anel. Pelo contrário. Eles é que poderiam ficar temerosos. Quem me diz de Valfenda e dos Elfos? Valfenda é um lugar seguro? Sim, atualmente até que todo o resto tenha sido conquistado. Os Elfos podem temer o Senhor do Escuro e podem fugir de sua presença, mas nunca mais irão escutá-lo ou servi-lo. E aqui em Valfenda ainda vivem alguns dos maiores inimigos dele, Sábio zélfico, os sábios élficos, senhores dos Eldar, de além dos mares mais distantes. Estes não temem os Espectros do Anel, pois os que moraram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo nos dois mundos, e têm grande poder contra os visíveis e os invisíveis. Pensei em ter visto uma figura branca que brilhava e não se apagava como as outras. Então era Glófim dela? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado, um dos poderosos entre os primogênitos. Ele é um senhor élfico de uma casa de príncipes. Na verdade, existe um poder em Valfenda capaz de resistir à força de morda por um tempo, e em outros lugares ainda moram outros poderes. Existe poder também de um outro tipo no Condado. Mas todos esses lugares logo vão se transformar em ilhas sob o Cerco, se as coisas continuarem a se encaminhar desse modo. O Senhor do Escuro está lançando toda a sua força." Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Em breve vamos falar do Rei dos Bruxos de Angmar, então fiquem ligados! Deixe seus comentários aqui embaixo falando o que vocês acham dos Nazgûl. Parece que eles são os inimigos preferidos de muitos leitores. Quem ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative as notificações para ficar sabendo sempre que for postado um novo vídeo aqui no Tolkien Talk. Não deixe de curtir o vídeo e divulgar para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço!